E aí, Diolanda, eu queria que você é, compartilhasse, explicasse mais um pouquinho para o nosso ouvinte como é, né, o que, que precisa fazer, né, já se tem alguma, alguma, alguma exigência para entrar nesse grupo. Pronto. É, na verdade, eu vou falar primeiro por que o grupo foi criado. Né? O grupo ele foi criado pela necessidade que nós, pais, tínhamos e temos, né, é, e não receber apoio da sociedade, e inserir os nossos filhos em uma sociedade que ainda é muito preconceituosa. E pela falta também de orientação, que muitos pais têm com relação é, em que dizem respeito aos direitos dos nossos filhos, né? É, como diz uma psicóloga, não, colega nossa, né, Jéssica, o conhecimento ele empodera, né, o conhecimento ele dá, ele liberta, ele dá asas. E... Percebe-se que muitas pessoas ainda não têm o conhecimento do que é direito dos nossos <risos> filhos, né? E a cada dia é, descobre-se deficiências e mães estão chegando e nos procurando. É, a gente fala mães porque geralmente são mais as mães que nos procuram. E nós acolhemos né? e damos o apoio, é, por nós já temos a experiência, né? a então, divide experiência. Divide experiência. E a gente faz com que elas percebam que elas não, não estão sozinhas, não são as únicas, né? Então, assim, quem quiser fazer parte do UP, né, Unidos pela Inclusão, pode procurar qualquer uma de nós, a Jéssica, eu, a Chaguinha, e irá preencher uma ficha cadastro, que é uma ficha controle do nosso grupo com o, é um cadastro pessoal e familiar onde a gente vai conhecer o perfil de cada um e aqueles com as necessidades mais é, que precisam mais de, de ajuda de apoio a gente dá prioridade para a gente estar tá, é, fazendo algum movimento alguma ação para estar tá ajudando essa família ok eu queria só pegar aqui uma fala das meninas e enfatizar para os nossos ouvintes que é um grupo independente, independente. ou seja, é a sociedade civil que se uniu está abraçando a causa e está à frente, lutando né, pelos direitos das, das crianças, dos filhos com deficiência... Né? E se fortalecendo principalmente né? Porque a gente entende Que a família que tem Uma pessoa com deficiência né? Devido à falta de esclarecimento A falta de informação Sofre muito preconceito é São muitas barreiras no dia a dia Por isso que se chama luta né? Porque todo dia você tem que se energizar Para não cair numa depressão Porque não é fácil E é, ter o apoio psicológico Principalmente delas por elas, né? É mulheres fortes aí, né? Nós tivemos aí o 8 de, de março, muito, muito bem é, é firmada aqui agora com vocês por essa luta, né? A gente vê que as mulheres grangenses, Lira, né? Tá, é, eu tenho, tenho me orgulhado muito de ser grangense, por conta de também ser mulher, de estarem é, em grupos, né? Nós já temos a Associação do São Francisco, que... que que são mulheres que estão à frente aí de, né, dessa luta pelos animais abandonados, agora a, a luta pelas pessoas com deficiência, e são causas muito nobres, né? Eu fico muito feliz e honrada de ser mulher granjense quando eu vejo tudo isso. E outra questão que eu queria que você compartilhasse com a gente, é onde que faz as reuniões, como é esses encontros, como são esses apoios? As reuniões acontecem mensalmente Geralmente a gente faz na Câmara Municipal né? é, E a gente está sempre levando um profissional da área da saúde Da assistência social, da educação Para dar uma palestra, para tirar dúvidas né? A última agora que a gente fez, dia 12 né? Nós convidamos uma psicóloga Que veio do sim E tirou dúvidas, esclareceu algumas coisas E é muito importante que... O grupo vai a essas reuniões, porque é justamente aí onde a gente se sente mais fortalecido, né, mais acolhido. E aí a gente quer fazer também o um convite, quem quiser fazer parte, porque a gente sabe que existem muitas pessoas, pais, que acham que só ficando em casa, guardando o filho em casa, é o melhor, a superproteção. E na verdade não é. Nós temos que mostrar os nossos filhos, nós temos que inserir Sim, eles assim, nessa, na sociedade. Essa... Quebrando o tabu, né? Isso, Isso, quebrando o, o tabu, porque eu, eu costumo dizer assim, se eu sou super proteger a minha filha, eu fizer tudo por ela, eu, eu guardar ela, né, da, do mundo aí fora, da sociedade aí fora, e vai ter um momento que eu não vou estar lá, né, e, e aí, como é que ela vai se virar como é que ela vai sobreviver sem mim por perto porque eu super protejo demais então eu tenho que inserir eu tenho que ensinar ela o convívio com a sociedade a ser até autonomia né claro que existem casos né diferentes mas a gente vai por essa linha né uhum. e você disse lembrou bem que né da causa autista é, da da qual levantou a bandeira você disse que dia 2, você falou ali para mim, que dia 2 vocês estão organizando... Uma caminhada. Tá, né? compartilha aí com a gente. Dia 2, o, o nosso grupo, nós iremos realizar uma caminhada né, pelas ruas da cidade, porque dia 2 é de abril é o dia da conscientização do autismo, né? E nós já andamos conversando com o conselho da pessoa com deficiência, e para quem não, não sabe, no nosso município existe o conselho da pessoa com deficiência. Acontecem as reuniões lá na assistência social, todo, toda a última terça-feira do mês, né, às duas horas da tarde. Então, é assim. seria bom se mais pessoas pudessem ir, essa reunião é aberta, para que a gente possa realmente... É, compreender, o conselho da pessoa com deficiência é justamente isso, defender os nossos direitos, nos, nos esclarecer, esclarecer a, sociedade. a sociedade e nós estivemos conversando com eles e eles vão nos dar apoio nessa caminhada, né, então a, a, o município, eu convido desde já, né, a, a, a se juntarem a nós nessa caminhada, a, a fortalecer o nosso grupo, viu? E é isso, não adianta só estar tá reclamando, né, ah. tem que participar, exercer de cidadania e é, a essas palestras e a, a, aos encontros, a, né, pertencer aos grupos, conhecer porque assim eu não posso reclamar daquilo que eu não sei. Eu não posso é, cobrar exigir um direito que eu não sei nem para que serve. Então para que eu eu busque algo eu preciso conhecer o que é que realmente eu quero. Então é importante que a gente Faça parte desses movimentos. É importante que a gente conheça. Para que a gente possa ter é, do que falar. E falar com, com autonomia. É, não, fi, não ficar rotulando e criando conceitos ou preconceitos. Jugar, né? Sem fundamento. É, é e aqui também no estúdio, acompanhando a mamãe, o garotinho Rian. Rian, você <risos> quer mandar um alô para alguém? Vem aqui mandar beijo. Aqui, ó, pertinho do <risos> microfone. <risos> alô <risos> Gabriel. Ah, dá um beijo pra quem? Um beijo Gabriel. para Gabriel. Papai, Gabriel... Quem mais? Hum. A, a, a mãe do Gabriel, Gabriel. quer mandar? Tá, a tia Leila... A Leila... Sim. A priminha nova, a priminha a nova que é nasceu... A Gabriela... Isso, e mais? Hum. E... A toda a família, não é não? Muita Tidia, gente, muita gente... Para a família... E aí, Tobias. os coleguinhas, lembram de algum coleguinha da escola? Só Não. tem dois fala. Ah. Pedro. E a professora? Qual é? Tia Marília. Pronto! Bom. Ele já inaugurou o programa, né? Já locatou. Ah, Ai, o Walt Disney. Walt ah, Disney. Walt Disney. Ah, ele tá morto. <risos> tá <Ótimo, sim. risos> é. é certo. E aí, Jolanda, a gente agradece muito. Você tem mais alguma, alguma informação? Eu, na, na verdade, nós gostaríamos de pedir... O apoio, né? Quem quiser se juntar a nós, apoiar a nossa causa, é, com patrocínios ou com Caramba. doações, porque no Caramba. nosso grupo nós temos é, crianças com paralisia, hum. eles utilizam muito fraldas, né? E os pais têm que comprar. Então quem quiser doar fraldas, quem quiser é... tem que não utilizam mais. É, tem sítios, porque nós, nós também nós realizamos bazares, passar. né? E fazemos sorteio, tudo para para movimentar o grupo para que a gente esteja apoiando. Você, você na, na, na reunião você compartilhou com a gente que, que uma, uma pessoa recebeu uma cadeira de uma cadeira rodas de... graças a esse grupo? Foi, na verdade é, nós temos uma criança com paralisia e tem cinco anos e ainda não tinha, e tava pe... é pesado, né? A mãe se locomovia com ele para todo canto nos braços, então nós fizemos um, uma movimentação e aí nós fomos até a Secretaria de Assistência Social. E a secretária Conceição tão prontamente nos atendeu e, e doou a cadeira, né? A secretaria doou a cadeira novinha para essa criança, que foi uma satisfação muito grande, né? Para nós, para a mãe. Então, a gente queria deixar é, é, esse apelo. Quem quiser apoiar, nos procure. Procure, pode é, procurar, entrar em contato. Tem telefone? É, tem. 997. 32 51 80, que é meu WhatsApp. Espera só um minuto. Eu não anotei. 97 32 51 80. 51 80. Esse é o mesmo, tem o da Jéssica. Uhum. 9809 48, 44 33. 44 33. 9809 44 33. Ah. Vamos E só para ah. fechar, assim, a gente não tem não um sabendo. projeto que ainda está em mente, né? Por, Por que, que ainda está em mente? Porque falta, <risos> falta o principal. É, que é música como terapia, né? Que a Litmar que é, é conhecedora, sabe, né? Da importância. E a gente sabe que a música, ela acalma, é bíblico, né? O rei Saul, quando ele estava processo, ele chamava Davi para cantar arpa, pra ele, tocar arpa pra ele, e ele se acalmava. Então a gente pensou, observando o gesto do, do, do filho da Chaguinha, que ele gosta de bater, como se ele estivesse tocando um instrumento. O Rian, que já gosta de teclado, então a gente... É, percebeu que se a gente criasse esse projeto de música para os nossos filhos, ajudaria bastante. Só que o é que que a gente precisa de músicos voluntários, né? Voluntários com paciência é, e lidar com as limitações dos nossos filhos e os instrumentos. É, é uma coisa que está em mente, mas que a gente vai colocar para frente, em nome de Jesus, né? Com o apoio de todos que a gente já está pedindo, eu acredito que Muitos irão ajudar, irão abraçar a nossa causa, porque é com fé, né? e pela fé, vive o justo, né? Então é isso. Ok. Vocês queriam mandar um abraço para alguém? Mandar Eu quero Vamos mandar um sair. beijo ah, pra todo mundo <risos> do grupo, né? <risos> ah. Todo mundo do grupo que está nos ouvindo agora, para minha mãe, a dona Lulu, na Perimetral, que é Me um de acílula, pra minha Me filha namar né? Pro meu filho Yuri ah. e para todos os ouvintes. A tia Leide Mó. Ah, a tia de Mó. Mó. E, obrigada. Não, vai rir. É. E, tem alguém, ouvir. entrando na live. Sim, só Facebook. que mandar um alô aqui e agradecer o pessoal que está acompanhando a nossa live. A galera aqui da Granja, curtindo, chegando junto. E também o nosso amigo, carro professor Carlos Augusto, curtindo diretamente em Camusim. Camusim, Sobral, Fortaleza e também a moçada que acompanha agora, é, recebendo ah. agora a participação do pessoal de... Nosso amigo Coquim lá do Belém, né, curte nosso programa. Temos ouvinte lá em Belém, Minas Gerais também tem ouvinte com a gente no Brasil todo. E Um alô também para ele, né, nosso amigo Danilo Dark, que sempre curte nosso programa através da internet. É aquele abração aí, né? E aí a gente já faz a participação aqui de vocês, essas informações, né, as, as mães, as famílias que têm pessoas com deficiência. É, procure se engajar no grupo e sobre a questão da, da musicoterapia, é né, o meu fez cadeira aqui lá na UFC de musicoterapeuta, mas a musicoterapia não só resume a instrumento, a tocar instrumento, né, mas a música em si, né, a percussão corporal e muitas outras coisas. E aí hum. depois a gente pode ver, né, um dia quando ele estiver é, é livre do, do... Que é <risos> do... difícil, né? <risos> E a gente tem uma, um, né, um local para a gente se reunir com toda essa galera. Nossa, e a gente tem agradece... também de agradecer né, a oportunidade que vocês estão nos dando, dando ao nosso grupo de divulgar né, o nosso movimento. É muito importante para nós, né? E dizer que nós estamos de braços abertos para receber outras mães, outros pais, outros amigos e parentes, né? Para agregar o nosso grupo. <risos> Pronto. E o microfone da verdade? tá sempre aqui aberto para vocês, quando vocês precisarem, quando vocês quiserem. Ficam, fiquem à vontade de, de retornar aqui, não é, Rian? É. É, é. é. é além Obrigado. disso, né? Então, você famoso